Fala galera, quase alcançando um take profit aqui, estamos namorando ali a linha vermelha para aumentar os nossos lucros de hoje. Só mais um pouquinho e já vamos estar alcançando. Qual é o lucro de hoje, Mizel? É de 59,87. Ok, 59,87. Estamos aqui, estou no meu escritório aqui, só analisando e vendo o Freedom operar e lucrar para mim, 100% automático, instalado no seu computador, espelhado no seu celular e você tem toda uma experiência completa aqui no Freedom Pro. Estou operando na conta real, conta real na VPS da Exness, OK? E estou só aguardando ali pegar então a linha vermelha para aumentar os meus lucros de hoje, OK? Acompanhe junto comigo e você pode ver na descrição do vídeo nosso link para contato para você adquirir o seu e hoje com 5% de desconto no dia do seu contato. Então estamos aguardando ali, vai aumentar, vai aumentar aumentou, aumentou, então a gente tem aqui, vamos estar mostrando para vocês o lucro de hoje, tá? De 59 para R$81,40, ok? Esse é o Freedom Pro, estamos aguardando o seu contato para você ter a sua experiência, venha falar conosco, um abraço, tchau, tchau!